Olá, que é a paz que excede é todo entendimento possa estar conosco mais um dia e sempre para a honra e glória do nosso criador. Eu quero com esse vídeo responder a este comentário que foi feito aqui neste vídeo, onde um inscrito, não sei se ele é inscrito ou se não é, mas um espectador aí de um dos meus vídeos escreveu aqui: "Boa tarde, leia o um Apocalipse 14:11". Antes de continuar, eu peço a você que não for inscrito no canal, que se inscreva, ativa o sino das notificações para estar nos ajudando, Tá ok? Deixa o like aí, que o like é de graça e ajuda pra caramba, tá ok? E não deixe de comentar, que o seu comentário é muito importante para a gente saber a opinião de mais pessoas e para a gente ter também é aí, argumento para a gente trabalhar mais as questões bíblicas, tá ok? Ele fez esse comentário nesse vídeo que eu fiz aqui o dia 9 de abril um vídeo onde eu falei a respeito da marca da besta, se a marca realmente vai nos levar para o inferno ou não, como muitos dizem na internet, né, que quem receber a marca da besta é, receberá a condenação eterna beberá da ira de Deus segundo o que está escrito realmente aqui em Apocalipse 14 11 então nós vamos aqui fazer a vontade aí do seu Gabriel, né, que está aí, fez o seu seu comentário e pediu para a gente ler Apocalipse 14. Eu não sei qual foi a intenção dele de mandar a gente ler esse texto, porque eu escrevi embaixo que vou analisar e depois ele não escreveu mais nada. Eu não sei qual foi a intenção, não sei se ele está duvidando do que eu disse no vídeo, né, de que a marca não nos levaria para o inferno, porque eu creio na doutrina da eleição, que é a doutrina da eleição que diz... É, que é uma doutrina bíblica que diz que é, os, os eleitos do Senhor, aquele ao qual foi comprado na cruz do Calvário, de maneira nenhuma nada poderá roubar a nossa salvação. Isso foi dito pelo nosso, pelo próprio Mestre, né, que ele disse que aqueles que são seus, que o Pai o deu, ninguém rebata na tua mão. E vários outros textos que nos afirmam claramente de que um eleito, um escolhido do Senhor, nada pode roubar a tua salvação. Nenhuma tribulação, nada, nem o céu, nem o inferno. Está escrito em Romanos, Paulo escreve aos Romanos, que nada, absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ou seja, a salvação que está em Cristo Jesus, porque nós fomos salvos pelo amor do nosso Deus, do nosso Criador. Apocalipse 14, 11, nós não vamos ler o capítulo todo, ele pediu lá para a gente ler o capítulo 11, né? Como está escrito ali, ele pediu para a gente ler o capítulo 11. Mas vamos ler apenas três versículos aqui, para a gente não, não demorar muito nesse, nesse contexto. Vamos ler somente o versículo 9, 10 até o 12. 9, 10, 11, 12. Quatro versículos aqui desse texto. Apocalipse 14, 14 9 diz assim. Seguiu ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz. Se alguém adorar a beber receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem mistura, atenuantes do cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro, e a fumaça da sua aflição será exalada, para todos sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não haverá repouso algum, dia e noite, sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus Cristo, fiéis ao nosso Salvador. A Yahushua Bom, vamos analisar o texto. O versículo 9 está dizendo que um terceiro anjo alertando todos com alta voz, dizia que se alguém adorasse a imagem da besta e recebesse a marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá do vinho da justiça severa de Deus que foi derramado sem mistura atenuante o cálice da, ira, da sua ira. Então, o que ele está dizendo? Quem receber essa marca na mão ou na testa, como eu disse no último vídeo, a Bíblia não fala que será nos dois lugares, mas ou num lugar ou no outro. Pode ser que recebam a marca nos dois lugares, mas em todo o texto que fala da marca, fala ou num lugar ou no outro, ou na testa ou na mão. É o que a Escritura diz, não né? é o que eu estou inventando. Mas As pessoas dizem que será nos dois lugares, mas a Bíblia diz que será ou no lugar ou no outro. Então o um anjo está dizendo, está clamando aqui com alta voz, desesperadamente, que se alguém receber essa marca, também vai beber da, da severa justiça de Deus, do vinho da, da justiça severa de Deus, do Criador, que foi derramado sem mistura o cálice da sua ira. É, então, quer dizer, quem receber a marca, receberá também a ira de Deus e será atormentado né, diante dos santos anjos do Cordeiro. Ele diz aqui que a fumaça da sua aflição, ou seja, a, a, a sua aflição será exalada para todos sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem e para quem recebe a sua marca e o seu nome. Não haverá repouso, ou seja, não haverá descanso, dia e noite sem cessar. Aí isso que nos leva a crer o quê? Que quem receber essa marca na fronte ou na mão receberá dessa ira de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não, eu ainda tenho uma certa dúvida dessa marca ser física, é né? Mas isso é um tema para outro vídeo. Mas se ela for realmente física e for colocada na fronte ou na mão a Bíblia está dizendo que essa pessoa receberá essa condenação, receberá esse castigo. A ira de Deus será derramada sobre essa pessoa. Mas há um detalhe aqui nesse texto está dizendo que a todos que adoram é os que recebem e os que adoram a besta. Então eu creio comigo, segundo as Escrituras, que um servo do Altíssimo de maneira nenhuma adorará a besta. Ainda que ele seja forçado a colocar uma marca física no seu corpo, de maneira nenhuma ele adorará a besta. Entendeu? De maneira nenhuma. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo diante da morte, a morte diante dos seus olhos, a fornalha estava ali para que eles fossem queimados. Nem assim eles arredaram o pé de adorar o teu Deus, de adorar o teu Salvador, de adorar o teu Criador. Então, eu creio, segundo as escrituras bíblicas, que ainda que um servo de Deus seja forçado a colocar uma marca física no seu corpo, de maneira nenhuma ele adorará a besta, de maneira nenhuma ele adorará o anticristo, de maneira nenhuma ele adorará o inimigo das nossas almas, mesmo diante da morte, mesmo diante da aflição. Porque essa é a perseverança dos santos os que permanecem nos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus Cristo. Eles eles poderão ser forçados a colocar uma, mar, uma marca, mas jamais, de hipótese alguma, eles adorarão a, a besta. De hipótese alguma, eles negarão a sua fé. Essa é a minha fé. Porque se eu receber uma marca na minha mão, ou na minha fronte, e isso me trouxer condenação ao qual me leve para o inferno, então o sacrifício na cruz não foi válido, o sacrifício na cruz não foi suficiente, porque a Bíblia inteira fala dos escolhidos, a Bíblia inteira fala dos remanescentes, a Bíblia inteira fala dos eleitos de Deus, daqueles ao qual foi comprado com alto preço, o nosso Messias diz que as minhas ovelhas me ouvem e eu ouço a sua voz e elas me seguem. Elas me seguem pelo caminho. E ele deixou bem claro que nada arrebata das suas mãos aqueles aos quais o teu Pai o deu. E eu repito de novo o texto de Paulo, que Paulo diz aos romanos que nada Absolutamente nada, nem o céu, nem o inferno, nem o antes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Messias, o nosso Senhor. Nada. Tá ok? Então, eu espero que esteja respondido aí ao nosso irmão que pediu para a gente ler Apocalipse 14, 11. Né? Se a gente ficasse somente no 14 e a gente ia ler aqui, e a fumaça da sua aflição será exalada, exalada para todos sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca e o seu nome não haverá repouso algum, de dia, dia e noite sem cessar. Se a gente ficar só com esse texto, então a gente leva a entender que quem Receber a marca será atormentado, mas até mesmo se a gente ficar só com esse texto, há um problema aí, porque é necessário receber a marca e também adorar a besta. Tá ok? Então, eu creio que quem receber a marca, mesmo que seja forçado, se for um servo do Altíssimo, ele não adorará a besta. Isso não, de maneira nenhuma, fará ele receber da ira da justiça de Deus, da ira severa da justiça do Senhor, porque nada, absolutamente nada, pode roubar a nossa salvação que foi adquirida por um alto preço, por preço de sangue na cruz do Calvário, ao qual nosso Messias fez um sacrifício ficário de uma vez por todas, substituindo o sangue de animais pelo seu sangue, para nos garantir a vida eterna. Amém? Eu espero que a análise do terça seja satisfatória para o nosso irmão, se você também puder fazer o seu comentário, eu também ficarei satisfeito. Se você também puder se inscrever, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino das notificações. Deixa um like aí, que o like é de graça e nos ajuda muito, muito. Tá ok? Então é isso. Se puder também compartilhar para a gente ouvir a opinião de outras pessoas. Com a opinião de outras pessoas, a gente tem aí também mais fonte de conteúdo para a gente estudar. Tá ok? Então é isso. Se ficou faltando falar alguma coisa, escreva aí nos comentários. O Criador nos abençoa, fica na paz e até o próximo vídeo.